Onde é que Muito lindo esse caixa de Guaraná, bem mesmo graudão. Daqui tem que tirar, limpar bem, esse coisa aqui para semear, para plantar o próximo ano. The yard, the yard, the yard, the man, the yard, the the batei o meu juramento areia na folha que pareca buscar o meu <tos> benzinho areia da festa do guaraná areia dia dia dia areia e a gemana quando eu vinha andando, areia, eu vinha só areia, hoje não tem mais para ver bem se capo a de de